E aí, galera, aqui é o professor Antônio Helder, vamos para mais um conjunto de ensinamentos, um conjunto de preparação para o seu concurso público, né? para a sua prova que vai mudar a sua vida. Já pensou que uma manhã pode mudar a sua vida, uma tarde pode mudar a sua vida, o dia do seu concurso? Então é isso aí, a gente se prepara pra caramba para um momento, um momento só, né? que é uma tarde que, ou uma manhã, dependendo do edital. E a preparação é quando? A preparação é sempre. A preparação até quando? Não sei. Não sei, não sei até quando é a preparação. Quando eu comecei a estudar em 2012, eu comecei no comecinho do ano a estudar, e eu não sabia até onde eu ia. Eu não sabia se ia até setembro, se ia até dezembro, se ia virar o ano, se ia completar um ano, se ia completar dois, se ia completar três, até passar, eu não sabia. Né? Mas é isso que faz a pessoa... É isso que faz a pessoa ser aprovada. É não saber até onde vai, né? mas vai. Isso é o, isso é o principal fator. Né? Porque, como eu sempre digo, eu só conheço uma pessoa que não passou em concurso público. Essa pessoa foi o cara que desistiu. Então, se você não desistir, há uma grande probabilidade de você ser aprovado no concurso público. Certo? Então, a gente está aí para isso. É, passar em concurso público é muito fácil. É só continuar. Estudando, porque isso é um, um acúmulo de conhecimento. Então é muito fácil, muito fácil mesmo. Certo? É como, a ah, professora mas eu acho difícil. Beleza, tu anda de moto. Aí tu acha que andar de moto é fácil. Tu achava que antigamente, quando começou a andar de moto, tu achava fácil também? Obviamente que não, né? Foi o tempo, foi a preparação que te fez é, achar fácil. Hoje tu dirige, hoje tu sabe passar marcha no carro. É a mesma ideia, nem sempre foi, nem sempre tu conseguiu identificar que o, que o carro tá pedindo marcha. Então é tudo uma preparação, tudo é uma rotina, beleza? E estudar para concurso público é igual ser um atleta. E eu costumo associar é, estudar para concurso público com ser um atleta olímpico. Ser um atleta que vai buscar uma medalha olímpica no, no, no campeonato de competição gigantesca, que é uma Olimpíada Mundial. E, para isso, o atleta ele tem que fazer o quê? Ele tem, primeiro, que não desistir. Se ele não desistir, já isso é um grande passo. Segundo, esse atleta ele tem que fazer escolhas. Escolhas na vida. Se ele continuar fazendo as mesmas coisas, ele vai ter o mesmo resultado. Quem faz as mesmas coisas tem os mesmos resultados. Quem faz coisas diferentes tem resultado diferente. Certo? Então, é, já dizia o grande filósofo grego Mano Walter. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. É exatamente isso. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, rotina normal, resultado normal. Rotina extraordinária, resultado extraordinário. Isso aí é, questão, isso aí é certo. ok? Então, é, para exemplificar exatamente o que eu estou falando aqui, eu trouxe hoje um vídeo aqui rápido, certo? Para a gente ver... Ver. Esse cara aqui, o nome dele é César Cielo, para quem não conhece. Ele foi campeão olímpico de natação, 50 metros rasos, se eu não me engano, 50 metros raso certo? E olha o que ele fala de como, como deve ser a preparação de um atleta olímpico. E a gente faz uma associação entre a preparação de atleta olímpico e o cara que estuda para concurso público. Perceba que hoje a aula, hoje o podcast, ele tá mais motivacional, né? Então, escuta aí comigo. Sim, né? Eu treino de vez em quando com um acelerômetro e o acelerômetro que mede o tempo inteiro a minha velocidade, então eu sei por que, que diminuiu, por que, que aumentou. É, hoje o esporte está cada vez mais caminhando para ficar cada vez mais próximo de uma Fórmula 1 aí, só que no nosso corpo mesmo, mas é, o purismo ali do esporte continua o mesmo, a né? dedicação, a dedicar das coisas que, que vão atrapalhar, né? deixar de comer o que quer comer algumas horas, não tem final de semana, não tem esse cara que vai abdicar essa pessoa né esse homem essa mulher esse garoto essa garota que vai abdicar é a pessoa que vai conseguir porque se você continuar fazendo as mesmas rotinas você não vai conseguir mas se você deixar de para esse se você deixar de frequentar esses lugares que possivelmente não vão te levar ao teu sonho. Se você deixar de praticar essas atividades ou esses essas rotinas, que possivelmente não vão te levar ao teu sonho, se você deixar de fazer isso, possivelmente você vai chegar aonde você quer chegar. né Então, é, lá atrás, quando eu comecei a estudar, em 2012, quando eu tava, morava em Surubim, não tinha nunca tive um professor de direito na vida, nunca não, não conhecia Ciro Falcão, né? Nunca tive um professor de direito na vida e aprendi sozinho, sentado em casa. Né? A casa da minha mãe é uma casa simples, lá fomos, sempre fomos simples. Né? Então, atrás lá de casa tem um, um primeiro andar que é tipo um quarto de hóspede, e lá tem uma mesa grande, preta, uma madeira antiga. Né? Só que, como é quarto de hóspede, né? Aquele, a galera é aquela ideia de guardar coisa né? que não utiliza no dia a dia. Então, a mesa era cheia de coisa, de sacola, de caixa de sapato com, com coisa dentro, né? Com um brinquedo, com coisas desnecessárias. Então, eu fiz uma limpeza lá naquela mesa preta, antiga, com aqueles pés meio rústicos lá. E comecei, e coloquei uma cadeira amarela, uma cadeira de bar mesmo, uma cadeira da escola amarela. E todo dia eu acordava, fazia tomava banho, tomava café, assistia o Bom Dia Brasil. Nesse momento, tinha coisas importantes no Bom Dia Brasil, né? Hoje em dia, a gente vê que o jornalismo no Brasil, ele é muito voltado só política e, e direcionado para algumas coisas. Então, nesse momento, eu assistia o Bom Dia Brasil, um pedaço do Bom Dia Brasil, que dava informações mundiais, que eu precisava, por quê? Porque no meu edital tinha atualidades, e eu ia fazer uma redação, então ali já começava Sete e meia da manhã já começava a minha, minha preparação para onde eu tô hoje. Para estar aqui falando com vocês. É, tomava café, Escovava os dentes, tomava café já escutando o Bom Dia Brasil. Quando acabava a parte que eu queria, tomava banho e subia as escadas até esse quarto, até essa mesa preta, até essa cadeira amarela. Sentava, ligava o computador, pegava as apostilas e começava a estudar. Até meio dia. Então... É abdicar, né? É abdicar da sexta-feira de ir no bar, é abdicar de na quinta-feira ir no espetinho, é abdicar de passar a noite de sono. Né? Por quê? Porque no outro dia você tem que estudar. Então, você passa a noite de sono, você no outro dia você passa o dia dormindo, você passa o dia cansado. Então, eu abdiquei isso aí e olha que eu gostava, eu gosto pra caralho disso aí. É... Então. É. Sem com rotinas normais, com rotinas... Geronimo Thelmer, que é um, um grande coach do Brasil, grande referência, ele diz, rotinas de merda, resultado de merda. Result... É, rotinas extraordinárias, reta... resultados extraordinários. Então, é com, essa, com, essa, com esse discurso que eu começo a, a, nossa, a nossa aula de hoje. Né? É com esse discurso que eu começo esse podcast para você refletir um pouco, né? Eu sei que tem várias pessoas que não querem que você estude, que você estude, né? sei lá, seus pais, seu marido, sua namorada. Algumas pessoas dizem: pô, desiste disso. Para que você quer ser polícia? Para que você quer passar no concurso público? Tem tem um emprego aqui em Surubim? Para que você quer ir para para para Alagoas? Para que você quer ir para o Paraná? Para que você quer ir para Bahia? Mas o melhor lugar é onde você vai ter o seu emprego e você vai ter sua independência e você vai ter as coisas que você quer lá é o melhor lugar para você né? é, é, e lá quando você tiver nesse local com essa sua independência financeira com essa sua independência aí você pode pegar um avião e visitar a sua família você pode colocar combustível no seu carro e visitar a sua família né como hoje em dia eu faço então é, onde é o lugar certo para você não sei o lugar certo é onde você vai encontrar a sua independência, onde você vai encontrar. é porque todo mundo que está aqui escutando isso quer ser independente, quer é, sair ou de perto da, do rabo da saia dos pais, por exemplo, como a gente diz no, no, no interior, né? Ou quer sair desse emprego privado que só bota para fuder em você e só, só explora é, horário responsabilidade e tudo no mundo. Então, se você está aqui é porque você quer isso. Se você está aqui é porque você quer isso. Beleza? Então, aprender sobre administração pública é muito bom. Aprender sobre direito penal é muito bom. Sobre direito constitucional é muito bom. E português, informática e raciocínio lógico. Então, é muito bom e muito importante. Então, vamos para a frente. Vamos... É somar, né? porque passar em concurso público, quando eu comecei a estudar para concurso público, o cara que me ensinou a estudar, ele disse o seguinte, é, olha, passar em concurso público é como se você tivesse um balde vazio e um conta-gotas, aquele de remédio. O dia que você estuda, você enche o conta-gotas e quando você vai dormir, você esvazia o conta-gotas dentro do balde. E quando você transbordar, quando você conseguir fazer esse balde transbordar, é o dia que você vai passar no concurso público. né? Então, ainda na reflexão, pensa aí comigo, Fecha teu olho agora e, e raciocina. Quando tu passar, no dia que saiu o, o resultado da, da tua aprovação no, no teu concurso público, no dia que sair, fecha teu olho agora e imagina. É, só não fecha se tu estiver dirigindo, escutando um podcast, né? para não bater. Então, fecha teu olho e imagina. No dia que sair a minha o meu nome no diário oficial, quem é que eu vou tirar um print do celular e vou mandar... A primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa que eu vou mandar? Pensa isso aí, né? E pensa isso todo dia. Porque se tu pensar isso todo dia, tu vai ter forças todo dia para estudar cada vez mais. Beleza? Porque você não estuda pra você. Você estuda as pessoas que você ama. Né? Você estuda para ser o herói das pessoas que você ama. Né? Porque as pessoas que você ama vão te ver como heróis. Beleza? Então, é... Porque... É se dá bem na vida hoje em dia principalmente é se dá bem na vida hoje principalmente é é é uma ação de um herói né é uma ação de um herói e se, se se ser servidor público é ser herói ser polícia é é ser herói duas vezes né porque você é herói porque você é polícia e você é herói porque você é servidor público não é isso então Então, a partir disso, eu sei que cada um de vocês que estão aqui me escutando, eu sei que cada um de vocês quer ser polícia. Eu sei que cada um de vocês tem uma aspiração muito grande de se tornar servidor público e se tornar policial. Né? Por vários motivos. Tem gente que quer ser polícia porque é o sonho de criança, gente que quer ser polícia apenas por estabilidade, tem gente que quer ser polícia para ter uma pistola, tem gente que quer ser polícia é, para ser autoridade. Né? Mas a autoridade ela está no olho, nos olhos dos outros, né? possivelmente as pessoas que não me conheciam é, podem olhar para mim hoje e dizer porra velho com é autoridade da porra, tal tal diferente por exemplo por quem já foi meu aluno quando era criança, né? quando eu era jovem e, e era professor do colégio por exemplo então eu me via ali como professor, né? possivelmente hoje me vê apenas ainda como professor né? que é professor de história tal tal então, o que, é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a autoridade está nos olhos das pessoas. Né? Então, você luta para se tornar autoridade para os olhos das pessoas. Ou seja, você é, vai fazer o seu futuro para as pessoas que você ama. Então, né? se você acordar todo dia pela manhã e você lutar para ser o herói dessas pessoas, você vai se dar bem. Né? Eu quando eu estava estudando, muito pesado mesmo, pesado, pesado mesmo, é, meu filho morava conosco, lá em casa, e eu sempre dizia a ele, filho, quem é a pessoa que você conhece que mais estuda na vida? E ele dizia, é o senhor, papai. Então, é, isso me fortalecia bastante, né? Porque ali eu estava sendo, tava preparando o meu futuro, e ali eu estava sendo um exemplo muito grande para o meu filho. Então, é por isso. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente quer passar em concurso público. Né? É por isso que a gente reflete sobre a vida. E ninguém vai fazer isso por você, só você. Só você consegue fazer isso por você. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar sobre bens públicos. Vamos falar sobre bens públicos. É... Primeiro eu quero falar, né? primeiro eu quero agradecer por vocês terem escutado aqui né? Esse... essas palavras inicialmente. E dizer, falar um pouco sobre bens públicos, o né? que é um bem público? Um bem é o que você possui. O então, seu carro, sua moto, sua casa, é, sua bicicleta, o seu, seu celular. Isso né? é um bem, o seu computador é um bem. Né? Agora é um bem seu. É. E os bens públicos? Os bens públicos, existem duas diferenças para bens públicos. Primeiro, a doutrina entende que existe um sentido amplo para bens públicos e um sentido estrito. Ou seja, no um sentido mais estrito mesmo, ou seja, restrito, né? de bens públicos. No sentido amplo, que não é o que o direito administrativo se preocupa, o direito administrativo se preocupa com esse aqui, com o direito, os bens públicos restritos, ou seja, estritos. Beleza? É... Deixa chovendo. Né? No sentido amplo, bens públicos seria tudo o que estivesse em cima do solo do Brasil. Certo? Então... Todas as, todos os edifícios, todas as construções, todos os veículos, todas as, as terras seriam bens do, do Brasil. Isso é bens públicos em sentido amplo. Mas esse não é o um sentido que, a gente, é, que os doutrinadores entendem para bens públicos no direito administrativo. Por quê? Porque bens públicos no direito administrativo é exatamente o que é, é um bem que é do Estado. Né? É um bem público que pertence ao Estado. É um conjunto de bens que pertencem ao poder público. Certo? E o poder público usa esses bens para quê? Para buscar o interesse da coletividade. Certo? E esses bens públicos, eles gozam de algumas, de algumas faculdades. Né? Por quê? Porque a gente percebeu é, no início, lá, lá no começo do, das aulas, a gente percebeu que a administração pública, o administrador, ele tem limites. Esses limites são chamados de indisponibilidade do interesse público. Então, o administrador ele não pode utilizar o bem público do jeito que ele quiser. Por exemplo, imagine que o prefeito de uma cidade, ele quer construir é, uma fazenda do caralho, ele quer construir um aras. Certo? Ele é prefeito da cidade, ele quer construir um aras. Aí, dentro do aras, ele comprou um terreno e ele quer construir um aras. Aí, dentro do aras, ele quer, ele quer construir uns 10 açudes Dentro do Aras, ele quer construir a parte dos cavalos bem bonita, tá ligado? E para isso, ele começa a utilizar as máquinas da prefeitura. a, a Aquela retroescavadeira, né? enchedeira, caminhão, tal, tal, tal. Então, perceba que está tendo um erro aí. Está tendo um erro gigante. né? Se a gente, se a gente fizer um, uma, uma ligação entre esse fator que eu acabei de, de exemplificar e o, o fator de improbidade administrativa, a gente percebe que está havendo improbidade administrativa. O administrador público, nesse meu exemplo era o prefeito da cidade, ele não está sendo honesto com a administração pública. Ele não está sendo leal com a administração pública. Ele está usando a administração pública para interesse próprio. Então a gente, tá, a gente, percebe, a gente percebe aí é, um abuso de poder na modalidade de juro de poder. A gente percebe isso claramente. A gente percebe aí também uma improbidade administrativa. Por quê? Porque está havendo aí um enriquecimento ilícito. é Mas ele não está enriquecendo, ele só está fazendo açude. Mas esse açude vai beneficiar ele economicamente lá na frente. E ele não está gastando por isso. Então, automaticamente está havendo um enriquecimento ilícito. Ou seja, ele está cometendo improbidade administrativa. Certo? Além disso, várias outras coisas que estão tá acontecendo, ilegais, nessa atitude do chefe do poder executivo dessa cidade que eu estou exemplificando aqui. Tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que aquela máquina que ele está usando é um bem público. Aquele caminhão que ele está usando é um bem público. Por quê? Porque pertence à prefeitura. E o que é a prefeitura? A prefeitura é a administração direta. Né? A gente percebeu lá no começo das aulas que eu tenho a administração direta, a administração pública em, dividida em administração direta e a administração indireta. Na, na administração direta, eu tenho a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então o município, que é esse que eu estou exemplificando aqui para você, o município ele tem bens públicos, né? e esses bens eles servem para quê? Para trabalhar e buscar sempre o interesse da coletividade. E foi o que o prefeito fez? Trabalhou buscando o interesse dele. Então, ele cometeu um, um abuso de poder na modalidade desvio de poder, desvio de finalidade. A gente já, tra já trabalhou aqui poderes, e a gente já trabalhou uso e abuso dos poderes. Beleza? Então, a definição de bens públicos, ela está presente no artigo 98 do Código Civil. Certo? A definição de bens públicos. Coloca aí. Coloca aí no teu caderno. A definição de bens públicos. Ô, Helder, oh, essa é tua aula tem na apostilha? Bens públicos tem. O que é que tem? Colocaram aí? A definição de bens públicos está conjugada no artigo 98 do Código Civil. Certo? abrir aqui para vocês ó é... deixa eu compartilhar aqui a tela não, não, não, não, não. pronto vocês estão vendo aí ó. São públicos os bens, ou seja, são bens públicos, né? São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Vamos ter calma. Ó, são públicos os bens, ou seja, são bens públicos de domínio nacional. De domínio o quê? De pertencimento nacional, né? pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Algumas coisas para a gente ponderar. Algumas coisas para a gente ponderar aqui, que é super interessante. É... O que ele quis dizer... Vou voltar aqui. Caramba, velho. Vocês ainda estão vendo a lei? Deixa eu compartilhar novamente. Então, vê. São públicos os bens do, do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Coloca na tua cabeça. Direito público interno, a doutrina diz que são, coloca aí no teu caderno, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as autarquias. Essas pessoas jurídicas, a doutrina chama de, de, de pessoas jurídicas de direito público interno. Beleza? Aí, continuando no artigo 98, ele diz... Todos os, outros, todos os outros bens são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertencerem. Então, vamos lá. Se, eu, se Rodrigo tem uma van, beleza? E ele faz transporte escolar nessa van. O que acontece? Essa van, ela não, é, ela não é bem público. Ela é um bem particular. Por quê? Porque todos os outros bens são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertença. Então, pode ser a pessoa física Rodrigo ou pode ser a pessoa jurídica é, a empresa de Rodrigo, de transporte escolar, por exemplo. Beleza? Só que tem uma coisa super interessante para a gente fechar esse primeiro, esse primeiro raciocínio. É... Uma coisa super interessante, que é o seguinte, que é o seguinte, ó, a doutrina entendeu o seguinte, porra, o Código Civil já disse que as pessoas jurídicas de direito público interno, os bens delas, são públicos, ou seja, os bens da União, os prédios pertencentes aos ministérios, por exemplo, são bens públicos. No Distrito Federal, as secretarias são bens públicos, né? os carros oficiais do Distrito Federal são bens públicos, igualmente o Estado, né? o, os batalhões, né? os prédios dos batalhões. Imagine que as viaturas fossem do Estado. As viaturas que pertencem ao Estado são bens públicos. Certo? Então, eu quero que você entenda aqui. Os bens públicos vão além de prédio, pode ser veículo, pode ser é, imóveis, né? móveis, móveis, de escritório, então são bens públicos também, tá certo? E do município do mesmo jeito e das autarquias do mesmo jeito, por quê? Porque a gente já aprendeu que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público e agora a gente aprendeu, a partir do, do artigo 98 do Código Civil, a gente percebeu, a gente aprendeu que as pessoas podem ser chamadas de pessoas jurídicas de direito público interno. É, daí isso cai em prova? Cai. Ó, isso caiu em 2018, numa prova feita pela Banca Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, beleza? É, por que tu tá me dizendo isso? Cara, porque eu estudo muito questões, muito questões, beleza? Então, isso caiu na, na, na prova né? e no assunto responsabilidade civil do Estado. Caiu como? Caiu dizendo que as pessoas, as pessoas jurídicas de direito público interno Responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Tá certo. Agora, o que era, qual era o, o, o boom da questão? Era saber quem eram as pessoas jurídicas e direito público interno, que são a União, os Estados, o distrito Federal, municípios e autarquias. Beleza? Então a gente já descobriu várias coisas. Agora, para a gente fechar esse raciocínio de, desse bloco. É, a, doutrina disse, a doutrina diz que você tem que ter muita atenção. Por quê? Porque os bens públicos das pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público também são públicos. Vou repetir. Os bens os bens das pessoas jurídicas de direito privado, quando estas estiverem prestando um serviço público, esses bens também são públicos. Vou te dar um exemplo. Imagina que em Surubim a Petrobras descobriu uma jazida de petróleo. Beleza? descobriu começou a explorar já já começou a explorar petróleo em Surubim explorando explorando disse caralho meu irmão eu vou ganhar a Petrobras quem é a Petrobras Sociedade de Economia Mista Federal beleza é, ela ela disse a pessoa, ela pessoa jurídica disse caralho eu vou ganhar muito dinheiro aqui em Surubim como eu vou ganhar muito dinheiro eu vou fazer o seguinte eu vou construir um hospital de referência do Agreste de Pernambuco aqui em Surubim para beneficiar Surubim e as, e as, e as cidades circuitos vizinhas, certo? Ou seja, e as cidades adjacentes, né? Por exemplo, é... Vertente, Toritama, Salgadinho, João Alfredo, Jardim, Orobó, Umbuzeiro, Limoeiro, Passira, Frei Miguelinho, Cumaru, Riacho das Almas, Taquaritinga do Norte, Santa Maria do Cambucá, beleza? Entendeu? Que o professor raciocina rápido. Todas as essas cidades aí são vizinhas de Surubim. Beleza? Já ouviram, isso? Já ouviram uma, uma, uma música que fala isso? Não, né? Porque não é do tempo de vocês. Então, vê. É, depois eu canto ela para vocês. Ó, então, a Petrobras disse, caralho, eu vou construir um hospital que vai beneficiar a população de Surubim e a população circunvizinha. Me diz uma coisa, a Petrobras nasceu para quê? Para prestar serviço público ou para explorar a atividade econômica? Nasceu. Nasceu para quê? Explorar atividade econômica. É tanto que ela mexe com Petróleo, né? Só que nesse momento que a Petrobras constrói um hospital em Surubim, ela tá explorando a atividade econômica, ou ela tá presta no serviço público, presta no serviço, público. ela tá presta no serviço público. Então o que acontece? Acontece que nesse momento a doutrina diz que esse hospital construído por uma pessoa jurídica de direito privado, que ninguém tem dúvida que a Petrobras é uma pessoa jurídica de direito privado, esse hospital construído por uma pessoa jurídica de direito privado. Esse hospital é um bem público. Por quê? Porque é um bem de uma pessoa de jurídica de direito privado, porém prestando serviço público. Todo mundo entendeu? Então, conjuga no teu caderno. São públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado quando estiverem prestando um serviço público. Beleza? Entendeu? Show de bola? Muito bom. Eu vou interromper aqui nesse módulo, vou, vou criar um outro link para outro módulo, beleza?